As decisões da direção de prova da Fórmula 1 começaram a irritar pilotos e equipes. A grita contra a solução da FIA de ter dois diretores de prova que alternam participação a cada corrida faz com que o padrão de decisões seja inconsistente. É justo questionar se a Fórmula 1 era feliz e não sabia com Michael Masi. Foi assunto no Paddock GP desta semana. Então fúnebre, tá? O fim de semana no Red Bull Ring ficou marcado pela interferência da direção de prova. Várias voltas foram deletadas durante a classificação por conta dos limites de pista e do meu saco. E o caso mais notável foi o de Sérgio Pérez, que claramente cometeu uma infração durante o q 2 e mesmo assim avançou. Ao, QT, ao Q3, impossibilitando a participação de Pierre Ugasly no último segmento da sessão. George Russell, piloto da Mercedes e líder da GPDA, comentou publicamente sobre a necessidade da Fórmula 1 ter apenas um diretor de prova, em vez de revisar o cargo entre Eduardo Freitas e Nils... <risos> Sebastian Vettel, voz importante e ativa nas discussões dos pilotos, foi multado após deixar o briefing antes da corrida, expressando descontentamento com, direções, com decisões desta direção de prova nefasta e ineficiente. Também tivemos a Fórmula 2, em que no domingo tivemos três vencedores para uma única corrida. O trem anuncia, Evelyn, volta... Michael Masi? <risos> Olha, eu não sei se é o um caso de volta, Michael Masi, mas é, seria o um caso de tentar ficar com um diretor de prova. Eu concordo com o George Russell quando ele diz que era, que era melhor ter um cara só dirigindo, porque o que, que acontece? Eles estão a cada corrida, um deles toma decisões diferentes, né, e o limite de pista é uma das decisões diferentes entre Eduardo Freitas e, e Nils Willitt. Então, olha, está alto, né? Desculpa. É. É, e cada um deles tem visões diferentes sobre isso e a cada corrida tem outras, outros adendos a, a, ao regulamento da prova por conta da mudança de, é, dos diretores de prova. Aí você tem uma situação em Silverstone, por exemplo, em que houve... Várias disputas de pista e todo mundo saiu. O Pérez saiu, o Leclerc, não sei o quê. Alguém ficou dançando na frente do Alonso e o Alonso falou depois assim: cara, aí beleza, não deu nada. E na, na corrida seguinte, todo mundo tomou punição. Isso é a direção de prova, né? Então assim, e aí não tem ninguém lá para responder. Então nesse briefing aí, é, depois da classificação, que foi o briefing da treta, é, começou uma discussão sobre regras de. de regras básicas, digamos assim, de disputa, de pista, e foi por isso que o Vettel levantou e foi embora, porque não tem sentido ficar discutindo aqui uma coisa que aconteceu na semana passada com outra pessoa que era o diretor de provas, então está um pouco confusa a FIA nesse sentido, e cada diretor tem a sua própria, a sua própria visão sobre essas regras, e que não se aplicam, em, em, em provas seguidas e ninguém pode questionar isso. E é, essa, e é, e é esse o ponto mesmo de, de reclamação da maioria dos, dos pilotos nesse momento. Então, assim não sei se era um caso de chamar o Mase de novo, mas ao menos escolher um dos dois para seguir como diretor de provas da Fórmula 1. Gabriel, você tem alguma impressão do porquê a FIA se enrola tanto em aplicar as regras? De fato o problema não é ter uma ou duas pessoas, mas alguém que tenha conhecimento de regras e seja minimamente é, capaz de ter uma linearidade, linearidade com as regras? Olha só, eu, eu, eu acho que a gente tem um problema é, que vai muito além de simplesmente das regras em si. E eu acho que ela passa muito por quem, quem as está aplicando. Eu lembro bem quando anunciaram essa dupla... De, de cabras é, para comandarem a direção de prova, a gente fez, a, fez o adendo que, o, que, o, Duda, que o, o Duda poderia ter uma, uma postura mais VSC, né? que é um cara que comandava tudo na base do, do Full Core Cielo lá no WEC, coisa e tal. E o nosso querido Nils, que é o, o que mais esteve presente até agora nas corridas, é, o Nils vem da decisão mais grotesca do automobilismo no ano passado, né gente? O Nils era o diretor de prova do DTM, o campeonato que acabou com a corrida mais antidesportiva que eu já vi na minha vida. entendeu? É... E, e o cara ficou lá assistindo a corrida tranquilamente, esperou lá acabar a prova, tá falando, não, galera, vamos conversar, tá? isso não pode acontecer, não pode ficar batendo no outro de propósito. Não pode chamar a equipe inteira para dar porrada no cara. Não acho muito legal isso acontecer. Então, ele foi o cara, ele foi o cara que, que permitiu que isso acontecesse. É, e ele foi um dos escolhidos pela Fórmula 1. Então, nesse cenário todo, eu tinha menos expectativa ainda do que eu tinha no Duda, que eu já não tinha muita, mas, mas tinha um pouco mais. É, aí. Aí começa a temporada, a gente já vê algumas provas em que simplesmente a regra não é aplicada. Né? Eu acho que nessa corrida agora, inclusive, ficou feio de novo. A gente teve no sábado aqueles incidentes, que são regras básicas da Fórmula 1, que te dizem que você não pode ficar conversando com seu engenheiro na volta de apresentação. E aí seis pilotos infringiram essa regra. E o que a FIA fez? Ah, a gente, não faz mais isso, tá? eu acho complicado eu acho complicado, porque é uma regra que está lá escrita, que está lá dita que todo mundo sabe que é passível de punição e a FIA passou pano aí na corrida uma inconsistência muito grande com limites de pista é... mas o caso Pérez é praticamente sem precedentes eu diria eu, eu realmente não lembro de ter visto isso um cara um cara é... Passa claramente o limite de pista no Q2, seria eliminado do Q2, e simplesmente não deletam a volta dele, que geralmente, geralmente levam 15 segundos para deletar uma volta. Não deletaram a volta do cara, deixaram ele participar do Q3, e aí, depois da classificação, eles viram que realmente ele, ele o que todo mundo tinha visto, que ele tinha realmente passado muito limite de pista, deletaram a volta dele do Q2, deletaram todas do Q3. E no final das contas quem deveria estar no Q3 não disputou o Q3 é, então eu, eu, é uma série de decisões equivocadas uma série de decisões acho que também nos, nos embates de pista a gente tem visto algumas decisões esquisitas também de 5, 10 segundos coisa e tal é, me desagrada demais a direção de prova esse ano, muito mesmo e você perguntou né, se o Michael Masi faz falta eu acho, que em geral faz. eu acho que em geral faz, o Masi se perdeu no final da, da, do mandato dele, isso é um fato, a gente já sabia que estava insustentável, que ele cairia, talvez até se não tivesse aquele final de Abu Dhabi ele já cairia, porque a pressão estava muito grande em cima dele, ele se perdeu naquela disputa absurda entre Verstappen e Hamilton, mas eu acho justo dizer que o Masi foi bem enquanto a Fórmula 1 estava mais normal como ela está esse ano. Eu, eu, eu realmente acho que o Masi, com a Fórmula 1 atual de 2022, não faria tanta besteira quanto essa dupla faz. E aí, deu saudade de Masi? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.